A paz do Senhor, queridos irmãos da nossa ADPE. Irmãos, louvamos a Deus pelo centenário da nossa igreja. Uma igreja de história, uma igreja que completa 100 anos de bênçãos, milagres, se bem que os últimos 20 anos têm sido de muita tirania, atrocidade, muitos irmãos e irmãs com depressão, não é? muitos obreiros postergados, perseguidos, não é? mas damos glória a Deus, porque chegamos aos 100 anos. No entanto, irmãos, nós queremos destacar que Deus não dá a sua glória a ninguém. E como estamos vendo, o centenário da nossa igreja está sendo usado por alguns para simplesmente ganhar dinheiro e destaque humano. E agora queremos nos reportar a Bíblia do centenário, irmão, que não vejo nenhum problema em se confeccionar uma Bíblia comemorativa do centenário da nossa igreja. No entanto, quero dizer aos irmãos, evitem, pelo menos por enquanto, comprar essa Bíblia, irmãos, porque remete a idolatria romana, a idolatria é pecado. Né? Quando você abre a primeira capa da Bíblia, você vê ali uma foto que remete à idolatria romana. E o objetivo do centenário, o objetivo dessa Bíblia não seria esse. Mas nós iremos trazer, irmãos, iremos trazer maiores esclarecimentos. Porque a igreja está orando, nós, estemos, nós, nós estamos na torre de vigia com matalaias, e não podemos mais suportar nem deixar passar idolatria dentro da nossa igreja. Em breve os irmãos serão esclarecidos. Não gaste 70, 80 reais adquirindo uma Bíblia que tem um único objetivo. E logo nós estaremos trazendo aqui para os irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.